E aí, beleza? Vou estar te ensinando esse solinho aí agora, tá? É um solinho bem simples, vou deixar a tablatura aí embaixo para facilitar um pouquinho para você, se você tiver dificuldades aí em pegar através do vídeo, tá? Só que antes eu quero te pedir um favor ainda, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, se você quer aprender alguma música que ainda não tem no canal, aproveita lá, já deixa o seu comentário, beleza? Então, vamos lá! Bom, então o nosso solo aqui, ele tá dividido em quatro partes... Ok? Que é pra gente poder entender de maneira mais fácil. E a gente vai fazer ele aqui em cima da escala de Lá menor harmônico. Ok? A escala menor harmônica. Tá? Se você não sabe o formato, não se preocupe, já que é mais a gente ter uma referência do que tá fazendo. Ok? Então eu posso tomar duas escalas aqui como referência. Dois, duas regiões, né? Uma seria essa. E a outra é essa. Tá? Aqui basicamente para ter uma, uma orientação é, aproximada aí, não tão exata do solo, né? Mas a gente já consegue visualizar legal. Então a primeira parte seria essa aqui, tá? Uma observação que eu já te, te falo aí, é use o palmute aqui, tá? Você vai encostar essa palma da sua mão aqui nas cordas de leve, que é pra fazer o som abafado. Porque ele não toca assim não. Ele vai tocar assim. Então vou estar executando aqui a primeira parte do solo bem lento e você acompanha aí na nossa tabulatura. Tá? essa é a nossa primeira parte vou fazer novamente um pouco mais lento Ok? Agora ele é na velocidade normal. Tá? Depois a gente pega aqui a segunda parte, que vai ser aqui, ainda olhando na sua tablatura aí, tá? Então você vai pegar aqui. Essa vai ser a nossa segunda parte. Okay. Bom, então a gente vai para a terceira parte aqui agora. Essa terceira parte, a gente vai usar essa notinha aqui, como pedal point, né? Só que você vai tocar ela duas vezes. tá? É uma observação aqui que eu desloco a mão aqui para ficar mais fácil fazer. Porque a gente está usando o pedal point aqui... E para fazer aqui não ia dar, então o que eu faço aqui é movimentar a mão, tá? Eu mudo. Ok? Então a nossa terceira parte aqui. Observação nessa pausa, tá? essa parte mais rápida. Agora a gente vem para a última parte. Essa aqui exige um pouquinho mais da sua mão, talvez, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó agora eu vou tocar o solo todo junto, né? As quatro partes, que é para você poder acompanhar aí depois você já ter praticado cada uma delas separadas. É. É isso aí, espero que dê para você aprender legal aí e a gente se vê no próximo vídeo, então. Um grande abraço!